Olá. Ele é o Marvileno falando. Quero falar para você que o bicho funciona. O bicho funciona mesmo. Há tá? Um mês usando o produto e o resultado alarmante. Surpreendente, além da expectativa, além do que eu imaginava. Então, pena que eu não posso mostrar, né? é proibido, posso, não posso ser bloqueado aqui no YouTube, mas garanto pra você, funciona de verdade, se você está realmente em dúvida, não tenha dúvida não, vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo, onde você vai direto no, no produto original, tá certo? Garanto pra você, funciona mesmo, ok? Um abraço! Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho aí que toda semana estarei gravando um vídeo mostrando os resultados desse incrível produto. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.